Já imaginou como seriam os heróis da Marvel em um filme bang bang? Nós vemos isso em 1872, uma história publicada aqui no Brasil como Guerras Secretas zonas de guerra. Nessa história, o xerife Steve Rogers luta contra as tiranias de Wilson Fiske e do governador Roxon, que desviou o rio da região para suas minas de prata. Nessa história narrada por Ben Ehrich, vemos um Tony Stark extremamente alcoólatra, uma Natasha viúva do deputado Bucky Barners e um Bruce Banner botânico, sem contar diversas versões um tanto steampunk de outros personagens Marvel. Um episódio perdido de Arife fala a verdade, vale muito a pena conferir essa história escrita por Jerry Dungan. Mas agora...